Oi tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a técnica camuflagem de estria. O que, que é? É uma técnica de dermopigmentação estética ou seja uma tatuagem estética onde a gente vai pigmentar as estrias da mesma cor do tom da pele do cliente. A gente também consegue através dessa técnica fazer a regeneração do colágeno. É indicada para as estrias brancas Normotróficas para cicatrizes brancas, normotróficas, também indicada para pessoas que têm vitiligo, porém com respaldo do médico. Também é indicado para pessoas que têm manchas, tá? Seja manchas de machucado ou mancha de queimadura, ou uma mancha até de uma sessão de laser de remoção de tatuagem. Pessoas que têm tendência a ter queloide não pode realizar porque tem uma dificuldade aí no processo de cicatrização. Pessoas que têm diabetes também são pessoas que têm dificuldade no processo de cicatrização e também pessoas que estão amamentando. Se você tem alguma dúvida em relação ao que foi falado, comente aqui embaixo que iremos responder. Um grande beijo e um abraço.